Olá pessoal, eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e hoje a nossa aula é Ciências. O que vamos aprender na aula de hoje? Transmissão de doenças. Ninguém quer adquirir doenças, né? Então, vamos ver o que, é que a gente pode fazer para evitar. E nós vamos conhecer também doenças hereditárias, doenças infecciosas, os antibióticos e as vacinas e as verminoses. Transmissão de doenças. Em geral, pessoas costumam ficar doentes ao longo da vida. Isso é natural, né? Algumas doenças são mais fáceis de tratar e curar, como os resfri... gripes e resfriados. Outras são mais graves, como hepatite e febre tifoide. Para evitar doenças, é importante saber de que forma elas são transmitidas e como evitar o contágio. Quando uma doença atinge muitas pessoas de uma região, dizemos que está havendo uma epidemia. E aqui nós temos a imagem de uma pessoa aparentemente febril, né? porque essa toalhinha assim, limpando, enxugando a testa, geralmente é um sinal de febre, e a menina tomando nebulização, né? é, o que nos remete a problemas respiratórios. Aí nós vamos saber... Que são, quais são que são doenças hereditárias? Hereditárias, é aquilo que a gente herda, né? Então, existem doenças que são transmitidas de pai para filho. Essas doenças são chamadas doenças hereditárias. Estão causadas por fatores genéticos, informações que recebemos de nossos pais. Essas informações são responsáveis pelo modo como o corpo é formado, desde a cor dos olhos, a cor dos cabelos, né? E também problemas como diabetes e hemofilia. Então, assim como a gente herda as características físicas né, do nosso corpo, a, no, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo e outras, outras características dos nossos pais, a gente herda também, infelizmente, algumas doenças, né? traz lá no nosso, na nossa composição. Agora, isso também não quer dizer que a gente está condenado a ficar doente assim a vida inteira, né? Há doenças que existem, tratamentos, que inclusive, tratamentos até mesmo antes da criança nascer, já existem alguns tratamentos para determinadas doenças. Não vamos ficar em estado de pânico por causa disso. Algumas vezes, quando estamos doentes, a temperatura do corpo fica maior que 37 graus. E ficamos com febre. Então, assim, até 36,5 não é considerado febre, né? Agora 37, aí já é febre. A febre não é uma doença, mas sim um sinal de que o corpo está doente. Então, a febre serve como defesa do organismo, pois é, é, vai elevar a, temperatura, elevar a temperatura, ajuda o organismo a eliminar o agente agressor. Então, olha só. Que coisa interessante. Às vezes a gente está com febre e acha que está doente de febre, não. A febre está nos alertando de que temos um problema e está ajudando o nosso corpo a superar a tal doença, né? Só que às vezes isso não, é, não, não dá conta, né? Aí tem que ir para médico, tem que tomar medicação, né? Mas a febre ela está ali mostrando que você tem algum problema. E está tá dando condição de seu corpo reagir ali, né? Porque ó, ele vai ajudar a eliminar... O agressor, né? do seu corpo. Aí a gente vai para doenças infecciosas. Essas infecciosas a gente não herda do pai nem da mãe. Existem doenças que são causadas por seres vivos, como vírus e bactérias. Olha as bactérias aqui, tá vendo? Esses micro-organismos entram em nosso corpo e prejudicam seu funcionamento. Essas doenças são chamadas de doenças infecciosas. Podemos adquirir essas doenças quando entramos em contato com pessoas que estão doentes. Exemplo, alguém está com gripe e dá um espirro, um grande número de vírus é espalhado no ar à sua volta. Se você está ali pertinho, né? aqueles vírus vão ó, conseguir entrar no seu organismo e você às vezes acaba sendo é, adquirindo uma gripe também. Muitas doenças contagiosas são transmitidas por picadas de inseto, que é o caso da dengue, né? que é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho lá, ó, todo fantasiado de listinha, tá vendo? Aquele mosquitinho ali é um perigo. E aqui é o barbeiro, né? Esse, esse inseto aqui, ele transmite uma doença, doença de chagas, que faz o coração humano crescer. Então, a gente vê assim, inofensivo, né? pequenininho, mas causa, né? causa uma doença perigosa. Então, a doença de Chagas e a febre amarela também são transmitidas por insetos. Uma boa maneira de evitar o contágio dessas doenças é o quê? Eliminar os transmissores. Então, vamos, os transmissores. Vamos, esses mosquitinhos da dengue, vamos eliminar. E como é que a gente vai eliminar mosquito, hein? Evitando água parada, todos aqueles cuidados né, que a gente vê passando na, nas campanhas. Lixo em casa também, né, que sempre acumula uma águazinha ali, aí é, serve de moradia para ele. E o barbeiro gosta também de entulhos, essas coisas assim, a gente tem que ter cuidado. No caso das doenças transmitidas por insetos, a melhor forma de combatê-las é fazendo a prevenção da doença impedindo que os insetos transmissores proliferem, né? o que nós falamos agora, eliminando eles, né? No caso da dengue, as medidas de prevenção são não deixar no quintal ou áreas externas objetos como garrafas, pneus ou objetos que possam acumular água, como já falamos, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo das plantas, porque também não é por causa do mosquito que a gente vai deixar de ter uma planta em casa, né? Pode enfeitar a casa, não tem problema. Agora tem que ter esses cuidados aí, ó. colocar areia naquele, naquela, naquele pratinho onde a gente geralmente colocava o caqueiro e jogava água e a aguinha ficava ali, né? Agora não pode mais, tem que colocar areia. Lavar diariamente as vasilhas de água dos animais domésticos, por quê? Porque o mosquito põe os ovos ali em, em, na borda do, do recipiente e a gente não lava ali, e dali né? vai virar mosquito depois. Então tem que lavar, passar uma escovinha, porque se tiver algum ovo ali de mosquito, ele... Ó, é, é descartado, né? É, tampar as caixas d'água e mantê-las limpas, né? Tampar a caixa d'água também é fundamental. E aí nós vamos para... Sim, aí vai. vamos supor que a pessoa adoeceu. Teve todos esses cuidados, mas acabou adquirindo a doença. Aí vai ter que ir, antibióticos, né? Vai ter que ir ao médico, lembrando que antibiótico não é uma medicação que a gente toma sozinho em casa, né? É aconselhado que vá ao médico para que ele passe o antibiótico. Mas por que isso? Porque tem bactérias que estão tá tão acostumadas com antibiótico que daqui a pouco você vai tomar vários tipos de antibiótico e a doença não vai ser curada, porque a bactéria já criou resistência. Isso eu estou falando, é, fala de um médico, viu? Aprendi com o um médico. E as vacinas? Já as vacinas não, as vacinas elas previnem, né? Elas previnem você de ter uma doença. Então vamos lá. As bactérias... Também causam infecções e que devem ser curadas com o uso de antibióticos. Outra forma de eliminar muitas doenças é por meio das vacinas, né? como eu falei, que as vacinas previnem. Elas permitem ao organismo criar defesas contra os vírus e as bactérias causadoras de doenças, como a poliomielite, o sarampo, a catapora, a varíola a meningite, a hepatite, o tétano e muitas outras. Então, todos nós, se vocês observarem em casa, quem é que não tem um sinalzinho de vacina no braço, né? Todo mundo tem, né? E aí a gente diz, ah, fica né? o braço lá carimbado, né? Mas pra que isso? Por quê? Pra evitar que a gente tenha essa doença. E mesmo que tenha, às vezes a gente tem sarampo, mas o sarampo já não vem tão forte como se você não tivesse tomado a vacina, né? A catapora também. A gente tem a catapora, mas não é tanto como se você não tivesse tomado a vacina. As várias vacinas protegem contra doenças. Na rede pública de saúde estão disponíveis vacinas dentre elas. Aqui foram algumas, que são muitas vacinas. Se você pegar seu cartão de vacina, você vai ver lá quantas vacinas você toma ao longo da sua vida, né? Enquanto uma de, até uma determinada idade, você vai ver quantas vacinas você toma. Mas aqui a gente só quis lembrar de algumas. BCG que é contra tuberculose, vacina contra hepatite B, a DTP que é contra difteria, tétano, coqueluche, infecções, a DT dupla adulto contra difteria e tétano, vacina contra poliomielite, vacina contra rotavírus, vacina contra febre amarela, tríplice viral, contra cachumba, rubéola e sarampo. E aí a gente se livrou de tudo isso, mas aí Vai que você comeu um alimento e esqueceu de lavar, e aí vai levar para sua boca, para seu organismo, verminose. Ai, meu Deus, não tem jeito, né? Mas tem, tem jeito. Além dos micro-organismos, como vírus e bactérias, os vermes também podem causar doenças aos seres humanos. São chamadas verminoses. Existem vários tipos de vermes, e as doenças mais comuns causadas por eles são as ascaridíase, que são as lombrigas. A teníase, que é solitária, a oxiuríase, a ancilostomíase, que é o amarelão, e a esquistossomose. Eu não quis mostrar a vocês as imagens, achei muito nojenta, mas se quiserem pesquisar, aí já é com vocês. <risos> é, as verminoses são transmitidas por alimentos contaminados, como eu falei: frutas e verduras mal lavadas, água contaminada carnes cruas ou mal cozidas, mãos sujas, objetos contaminados como copos, pratos, talheres, brinquedos. Né? Criança que gosta de estar brincando e pega o brinquedo e põe na boca. Tenha cuidado. No caso do amarelão, o contágio pode acontecer direto pela pele, pela sola dos pés, se a pessoa pisar em solos contaminados por fezes humanas. Então, às vezes o pai e a mãe falam, fulaninho, calça sandália e fulaninho gosta de ficar descalço. Tenha cuidado, porque pelos pés também a gente adquire doença, né? A, a, a esquistossomose é transmitida em lagos ou lagoas contaminadas, pela entrada direta na pele dos pés, mãos ou boca. Se você vai numa uma fazenda, numa roça, num sítio e lá tem um lagozinho lindo lá, mas você não sabe se aquela água é limpa, não tome banho, não lave seus pés, não lave suas mãos, porque você pode estar levando para dentro do seu organismo verminose. E algumas são fáceis de tratar, mas tem umas que dão trabalho, viu, para a gente conseguir se livrar delas. Os principais sintomas relacionados com as verminoses são cólicas abdominais, aquelas dozinhas de barriga, né, que a gente fala... A criança tá com dor de barriga, então se insistir já sabe, levar o médico, fazer uns exames, né? Cólicas abdominais, enjoo, mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, emagrecimento, tonturas, vômitos, diarreia. Mas não vamos esperar que aconteça tudo isso não, porque às vezes começa só com a dor de barriga, daqui a pouco vem o um enjoo, né? Antes que aconteça tudo isso, procura logo fazer um exame, né? As principais formas de prevenção contra as verminoses. né? Quais são essas principais formas? Lavar bem as mãos sempre que usar o banheiro e antes das refeições. Conservar as mãos limpas com unhas aparadas, evitando colocar a mão na boca. Porque quanto mais você tem a unha grande, você vai ter que ter mais cuidado para limpar. Então é melhor ter a unha já curtinha, né? Beber somente água filtrada ou fervida. Lavar bem os alimentos antes do preparo, principalmente se forem consumidos crus; Andar somente calçado. Comer apenas carne bem cozida. Manter a casa limpa para evitar a presença de moscas e outros insetos. Ter cuidado com a higiene pessoal e doméstica, né? Então a higiene vai contar muito para que você tenha uma saúde, né? Conserve sua vida saudável. Ferver ou filtrar a água usada na alimentação. Não adianta nada você lavar os alimentos com água contaminada, né? Não tomar banho em lagoas que você não sabe se estão contaminadas, o que eu acabei de falar. Do ponto de vista da comunidade, a prevenção deve ser feita com a criação de programas de educação para a saúde. Aí já são os nossos governantes, né? Nos municípios, eles geralmente têm algumas campanhas, né? É responsabilidade das autoridades governamentais disponibilizar saneamento básico para toda a população. Isso aqui a gente sabe que não, não, na minha cidade não é para todo mundo, viu? O saneamento básico não é para toda a comunidade, não sei na é de vocês. Talvez vocês morem em uma cidade que realmente é, o saneamento básico seja para todos. Por quê? Porque o saneamento básico já vai facilitar a vida das pessoas, né? Para que elas possam conservar a saúde, manter a saúde. Então, eles precisam disponibilizar saneamento básico para toda a população, criando condições de moradia compatíveis, né, que é outro problema, com uma vida saudável. Se você mora, no, mora numa casa onde não dá condições de você ter a higiene, se você mora numa cidade que não tem a água tratada, como é que você vai é, lavar os seus alimentos com água tratada? Né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Né? As autoridades também têm que fazer é o que compete a elas, né. E aqui vem uma atividadezinha, né, para não perder o costume, para vocês lembrarem aí os tipos de doenças, né, o que são doenças hereditárias, aquelas doencinhas, né, vamos pensar aí quais são, pois é, doenças que, transmitidas de pai para filha, né, para que servem as vacinas, né? Elas servem para que o organismo crie defesas contra as doenças que elas combatem. E que vacinas você já tomou? Aí eu não posso responder, né? eu já tomei várias, até já me esqueci de tantas. Mas vocês aí vão lembrar aí com os familiares, que vacina você já tomou? É uma resposta pessoal. Aqui a conclusão da nossa aula de hoje. Hoje nós vimos é, transmissão de doenças. E nós vimos que as doenças, elas são hereditárias e infecciosas. As hereditárias são aquelas que são transmitidas de pai para filho, né? Aquelas que a gente herda, né? E as infecciosas são transmitidas por pequenos insetos, pequenos animais, né? Como no caso do mosquito, da dengue, como no caso dos fungos, das bactérias. Então, essas doenças, elas têm tratamento, né? Para algumas, para outras já é mais trabalhoso para conseguir a cura, mas a gente tem que buscar. E a gente busca esse tratamento onde? Fazendo só remedinho em casa? Não. O vizinho ensinou, eu tomo? De jeito nenhum. A gente vai ao médico e lá o médico passa os exames e vai passar o medicamento indicado para aquela doença, né? No caso, os antibióticos, que a gente não pode tomar antibiótico por conta própria. E as vacinas, que a gente não pode deixar de tomar as vacinas, né? Porque elas vão proteger o nosso organismo. E as verminoses a gente tem que evitar, principalmente tendo hábitos de higiene. Se a gente conseguir ter hábitos de higiene, a gente já vai ter meio caminho andado aí contra as verminoses. Aqui é a nossa referência e eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês coloquem em prática o aprendizado. Até a próxima!